O Bitcoin teve uma rejeição nessa região dos 46.800 dólares. Eu vou comentar para vocês exatamente que eu estou de olho aqui agora, pessoal, porque essa rejeição é muito importante da gente ficar atento. E também a gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo, o que, que a gente pode esperar do Bitcoin. A gente rompeu esse canalzinho de alta aqui para baixo, mas ainda estamos aqui num canal de alta. Então vamos ver o que a gente pode esperar aqui para o Bitcoin no curto prazo. Bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada, então, aqui no Price Action, no Bitcoin. ver o que está acontecendo aqui agora, tá? O que eu estou de olho. Primeira coisa, pessoal, tá? Que é importante ficar atento aqui é essa rejeição da região de 50% de atração Fibonacci aqui, tá? vem comentando bastante isso aqui no canal. É né? muito importante a gente ficar aqui atento com isso, tá? Porque a gente pode, sim, formar, tá? Isso aqui está aberto ainda, né? Formar um cenário de Debt Bounce, né? Isso aqui que eu falei para vocês há bastante tempo. A formar essa rejeição nessa região de 50% ou aqui, tá? Eu... Gostaria de ver o Bitcoin testar essa região de 68, que seria na região aqui dos 51 mil dólares. E aqui sim, pessoal, né? ver se tiver uma rejeição nessa região, comecei a perder forte aqui, a gente pode fazer um fundo mais abaixo, tá? Então, isso aqui tá aberto ainda, só para vocês não ficarem afobados com o Bitcoin, tá? Isso é muito importante você saber né, onde você tá aí agora na, na, no trade, né? Porque, pessoal, isso aqui tá em aberto ainda. Eu não acredito de fazer um fundo mais abaixo, mas é bom a gente ter isso aqui, tá sempre preparado, né? Pro pior cenário, beleza? Então, vamos olhar aqui agora no curto prazo, o que, que a gente pode esperar aqui do Bitcoin, pessoal, tá? Só vou comentar para vocês rapidamente o que, que eu tô de olho aqui agora no vídeo de hoje. Então, basicamente aqui, ó, deixa eu gente puxar aqui o gráfico do Bitcoin no curto prazo, né? Primeiro, só lembrar para vocês também, a gente teve essa divergência, divergência aqui... Baixista no gráfico do diário, né? Então a gente vê aqui o preço subindo enquanto o RSI descendo aqui, né? Então isso aqui é uma divergência baixista que mostra pra gente que a gente pode ter, então, né? O preço, né? Corrigindo, né, pessoal? Isso aqui foi um sinal pra mim que mostrou, que mostrou pra mim, junto com outros é, sinais acompanhando, que por isso eu não acabei não entrando na posição de long, né? Mas eu também não queria shortar Bitcoin, para os indicadores, indicadores de sentimento estavam para mim ali, né? Dando até uma possibilidade de Bitcoin de buscar aqui testar, né? Romper a região dos 46.800, né? Então, pessoal, no curto prazo aqui, vamos olhar rapidamente. Então, tô acompanhando aqui esse canalzinho de alta, né? Maior, tá? Esse aqui que vem aqui, ó, desde esse desse rompimento que a gente fez aqui, ó, né? dessa, dessa LT, LT, LTB aqui. É uma LTB importante que a gente rompeu, né? Quando esse aqui rompimento aconteceu, pessoal, a gente rompeu, ó, testou e o Bitcoin subiu com tudo aqui, né? Então, realmente foi uma oportunidade muito grande aqui nesse trade. Né? Agora aqui o Bitcoin está nesse, nesse canalzinho de alta, que é importante a gente ficar, ficar atento aqui agora, né? A gente não romper esse canal de alta para baixo, né? Mas aqui no curto prazo, vamos mudar para o gráfico de uma hora, a gente rompeu aqui esse canalzinho aqui ó de, de alta que a gente tem aqui no curto prazo, rompemos para baixo. né Então a gente foi rejeitado nessa região dos 46.800. Né? Então o que, que eu ficaria de olho aqui agora, pessoal? Tá? Que eu estou realmente de olho nesse nível aqui que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Ó. Só para mudar para o gráfico diário, né vou mudar para vocês aqui que eu estou de olho aqui agora, só para a gente poder antes, entra, antes entrar aqui no detalhe, o Bitcoin... Tem essa LTA aqui, ó, que eu tô acompanhando, essa LTA laranja, né? Essa LTA laranja aqui a gente pode ver que a gente teve alguns toques aqui, tem um toque aqui, outro outro aqui, ó. Então, aqui também teve um toque já também do, do Bitcoin, né, nessa região. Então, para mim, pessoal, aqui seria interessante ficar de olho nessa região aqui, ó, até perto desse fundo do canal, na região dos 43.200 dólares, mais ou menos, tá? Aqui pode ser uma, uma possível melhor zona de acumulação para o Bitcoin, tá? Entre a região dos 43.200 até a região ali dos 42.500, e, né, e mais ou menos, pode ser uma região bem interessante para quem quiser, né, entrar aqui numa, numa, numa, numa posição de long aqui, né? Porque a gente poderia retestar essa LTA aqui, que é importante. Então, geralmente o Bitcoin faz isso, ó. Então, a gente tem o um rompimento aqui dessa LTA, que foi importante, né? Rompemos para cima. A gente tem esse pump aqui agora, né? E fazer um reteste dessa região, que seria bem né, seria o cenário, para mim na minha opinião, mais provável de acontecer, tá bom? A gente tem um reteste dessa região aqui, para daí sim a gente conseguir fazer que começar a voltar a subir, né, e romper aqui essa, essa, essa região aqui de resistência, que é a faixa dos 46.800, tá? Então esse aqui é o cenário que eu estou mais acreditando para o Bitcoin aqui agora, tá? É, mas vamos ver como vai ser aqui agora, pessoal, tá? Uh, vamos olhar aqui no curto prazo também. a uh, importante também lembrar aqui, a gente tem essa formação, né, aqui no, no diário, a gente tem a formação também que é a gente pode ver que é uma formação aqui de megafone também, tá? Então, isso aqui é uma formação bastante bullish. Então, a gente pode ver que o Bitcoin foi buscar aqui agora, né? Testou o topo aqui desse megafone, tem essa retração, né? Agora rompeu aqui, ele até retestou essa região, mas ele poderia testar de novo aqui, tá? Na minha opinião. Não é garantido, pessoal, mas é bom, a gente né pode ser uma excelente entrada se o Bitcoin fizer isso, né? Então, pessoal, aqui agora no curto prazo, vamos puxar aqui o gráfico em curto prazo, da uma olhadinha que a gente pode esperar, né? Até botar aqui o nosso VPVR para dar uma olhadinha, né? Uh, aqui ó, aqui que eu tô, que, que ficaria de olho aqui agora, pessoal? A gente perdeu essa região, né? Aqui agora, ó, região dos 45.700, né? Seria um melhor suporte para o Bitcoin. Então, aqui para mim, ó, aqui o VPVR no curto prazo mostra para mim também que essa região aqui dos 43.000, aqui 43.500, é, 43.700 para baixo aqui, pessoal, até a região aqui, ó, dos 42.000, né? Vou puxar um pouco mais que a gente poder ver, ó. Até a região aqui dos 42.800, aqui pode ser uma boa, boa região aqui de acumulação para o Bitcoin. O tá? reteste, inclusive, desse topo anterior aqui dos 42.500 pode ser uma, uma boa entrada. Mas eu estou apostando mais aqui nessa região dos 43 e né, a partir dos 43.700, mas aqui focando um pouco mais nessa linha aqui, nessa LTA que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, pessoal, para mim aqui o Bitcoin pegaria né, um suspiro, né, daria uma não suspiro, pegaria um fôlego, né, para poder romper essa região de resistência, porque, conforme eu comentei para vocês no vídeo passado, né, essa região aqui para cima, pessoal, essa região aqui toda, aqui, ó, acima dos 46.800, é uma região de muita resistência, né. Então, eu comentei para vocês nos vídeos anteriores, a gente tem aqui essa, essa faixa toda aqui, ó, toda essa região aqui para cima, pessoal, vai ser bastante resistência para o Bitcoin, tá, então, para mim, seria... Como, seria normal aqui o Bitcoin pegar esse, esse impulso aqui, cair um pouco, né? Tem uma retração. Até a gente pode olhar aqui nível de Fibonacci, que é importante ficar atento também, ó, A gente poderia pegar toda essa subida aqui do Bitcoin, ó. Uh, desde a subida total aqui, a gente poderia considerar isso aqui como uma pernada, né? Então, vamos puxar aqui o Fibonacci também desse fundo até esse topo, ó, pessoal. Eu ficaria de olho também de novo aqui, ó. olha só, tá cantando pra gente aqui de novo essa região dos 43 mil aqui, o 382, é uma região interessante aqui para poder entrar de novo o Bitcoin, tá? Então, eu tô aqui, pessoal, de olho nessa região dos 43 e 300, tá? Então, é, pode ser uma melhor região de acumulação do Bitcoin aqui agora pro curto prazo, tá bom? Então, pessoal, basicamente eu queria comentar também pra vocês para finalizar o vídeo aqui. Sobre a dominância do Bitcoin, isso aqui está me preocupando um pouco, tá? A dominância do Bitcoin está realmente me preocupando, porque a gente está perdendo aqui a dominância, o pessoal está aqui entrando né, em altcoins de forma muito pesada, né? Então isso aqui mostra para mim bastante risco aqui para o mercado, né? Uh, e põe em risco aí o, no, o nosso bull market, porque... O pessoal parece que ficou viciado, né? Viciado em investir em altcoins. Não tão interessado em investir em Bitcoin, porque eles. Aquela coisa, né? Para que você vai investir no Bitcoin, você pode fazer um ganho ali de né? 50 vezes, 20 vezes aqui numa altcoin. Então o pessoal está bem arriscando aqui em altcoins. Isso aqui bota bastante risco no mercado, pessoal. A gente pode ter aqui, né? Uh... Isso pode realmente para mim se eu visse, ver se a visse aqui a, a dominância bitcoin subindo forte, para mim seria um sinal bem mais bullish do que ver isso aqui. tá? Obviamente para quem tem altcoins é uma, agora no curto prazo é uma uma boa é uma boa coisa, né? Mas fiquem preparados aí, pessoal, porque isso aqui, se começar a cair muito, qualquer momento a gente pode ter uma explosão do Bitcoin, tá? Se a gente retomar aqui, esse. for retomar aqui, romper essas regiões pra cima, a gente vai ter uma explosão muito forte do Bitcoin da dominância, tá bom? Então, fiquem atentos aqui agora e acompanhem aqui o gráfico da dominância do Bitcoin. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi basicamente isso que eu tenho pra vocês, tá? Amanhã eu faço um vídeo mais completo, completo aí que eu tô vendo também sobre Ethereum. Então, não se inscreva de se inscrever no canal, ativar todas as é né? pra você não perder nenhum vídeo, deixa o like também. Vou deixar aqui em cima Cima, o vídeo sobre a TANI, como você usar o terminal da TANI e também como operar a Prime SBT, está dando 50% de bônus de depósito. Então a gente se vê aí amanhã. Um abraço!